Neste vídeo você aprenderá como comprar Stablecoin USDT na plataforma BestChange e como trocá-la por BTC. Para iniciar, acesse a plataforma coinsbit.io e realize o login na sua conta. Para aprender a se cadastrar na Exchange, assista ao nosso vídeo Cadastro e Verificação. No canto superior da tela, na seção Wallet, acesse a opção Balance. Digite, por exemplo, USDT na caixa de pesquisa e clique no botão Deposita. Em seguida, Selecione o método de pagamento, por exemplo, TRC20, e copie o endereço da carteira que aparecerá na tela. Para depositar na carteira, precisamos trocar dinheiro fiduciário por dinheiro digital. Recomendamos o uso da plataforma BestChange. Vamos para o site bestchange.com. Selecione o método de pagamento e a moeda que deseja usar para comprar o USDT na coluna esquerda. Por favor, note que você pode escolher qualquer método de pagamento que seja conveniente para você, independente do seu local de residência. Por exemplo, vamos escolher Visa e Mastercard. Na coluna direita, é preciso selecionar o ativo que deseja comprar, o SDT TRC20. Em seguida, no lado direito da página, aparecerá uma lista de plataformas de câmbio adequadas nas quais você pode realizar esta operação. Por padrão, os sites com as melhores classificações são exibidos no topo da lista. Observe que a coluna GIF mostra o valor mínimo de transação desse tipo no site especificado. Por exemplo, vamos selecionar o serviço de câmbio com a coluna mais rentável. Digite o um montante de fundos para depositar na carteira e insira as informações do seu cartão. Cole o endereço da carteira USDT que você copiou anteriormente. Digite seu endereço de e-mail e número de telefone. Aceite o contrato de usuário e clique no botão Exchange. Para concluir a compra, você precisará do código que foi enviado pelo serviço de câmbio por e-mail. Copie o código do e-mail, cole no campo adequado no site e clique em Confirm Code. Leia novamente os termos e condições e clique em Make a Payment. Digite o número do cartão e confirme a ação. A transação foi concluída com sucesso. Agora podemos voltar para a subseção Balance. Para comprar BTC, você precisa transferir fundos para o seu saldo de negociação. Para fazer isso, clique nas redes laranjas, ao lado do nome da moeda desejada, Digite o um montante e clique no botão Transfer. Na seção Trade, clique na guia Classic Trade. Como o SDT é uma Stablecoin, você precisará selecionar a subseção Stable na janela que se abre. Selecione o SDT e na caixa de pesquisa selecione BTC. Na janela Buy BTC, selecione o número de moedas que deseja comprar e o preço que você está disposto a pagar. Clique no botão Buy.